E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você. Você sabia que um dos principais fatores para as empresas perderem a reputação é a desorganização, falta de gestão dentro dos próprios negócios? Então sabemos disso, tá? Porque a gente age em cima desses pontos nas nossas empresas e nos negócios que a gente atende hoje durante o processo de mentoria, tá? É o conceito que a gente aplica em pequenas e gigantes empresas aí do mercado, tá certo? Que a gente tem aplicado durante os últimos 12 meses. A gestão do seu negócio, ela é fundamental. Então vamos lá, algumas dicas que nós usamos nos nossos negócios e negócio negócios mentorados, tá certo? Primeiro de tudo, analise qual dos indicadores da sua reputação que realmente estão te afetando, tá? te afetaram, fizeram perder. Foi o atraso, funcionamento, reclamação ou mediação? Segundo, tá? De acordo com o seu termômetro, você pode estar numa situação diferente, tá? Se você tiver com o termômetro no laranja, o primeiro objetivo e meta tem que ser voltar ele para o amarelo e depois do amarelo voltar para o verde. Se ele tiver amarelo, é voltar direto para o verde, tá? Então, trabalhe com objetivos por escala, tá? E subindo escadinha. O próximo passo é identificar se o problema que causou o aumento do indicador, ele já foi resolvido. Tá? Identifica aí qual foi o motivo e age na causa, senão você vai continuar tendo esse problema, tá? E Agora vamos lá, se você tá com atraso alto, você vai precisar de mais vendas, só que com postagens pelo mercado em normal, tá certo? Porque não adianta fazer venda com entrega combinada nesse caso, tá? Para isso aí você pode atuar tá? com itens de giro, essa é a minha dica. Pega a tua curva, condições promocionais. E se você tiver no amarelo, você consegue ativar o Ads. Então dá uma acelerada no Ads, tá? Tem que ser bem agressivo para poder recuperar logo essa conta. E se você tiver no Fufilt de preferência, tá certo? coloque os itens do full, porque eles não vão ter atraso nunca. E o Flex, que funciona aqui em São Paulo, ele também conta para ajudar nessa venda, porque ele é uma venda de mercado em views 2. Então, se você tiver, você também consegue acelerar é, tipo ganhando relevância mesmo no amarelo, tá bom? Então em caso de cancelamentos e reclamações você tem que estimular a venda igual a gente falou, porque você não pode deixar virar o um mês que senão vai ficando cada vez maior o que você precisa, Aí tá? E a vantagem é que você pode ter entregas fora do mercado em envios, tá? Só que toma cuidado aí para quando você for fazer né? tem gente que faz as suas próprias compras que você pode ser bloqueado ou ele pode desconsiderar diversas compras que você fez, tá bom? Então duas dicas importantes, tá? Você pode inserir na segunda imagem do seu produto um aviso de que a sua reputação está amarela pelo motivo X e que ela representa isso, o teu atraso é de tanto tá e que um outro ponto também que você pode trabalhar é pedir para quem já comprou sendo transparente e honesto para eles te ajudarem, tá se você tiver base de e-mail da sua loja, alguma coisa peça ou se não pelo campo de mensagens do WhatsApp, faz uma oferta às vezes do produto que eles já compraram numa condição especial, pedindo para eles te ajudarem, tá certo? Porque isso funciona também muito bem, a gente deixar o no do negócio. No mais, é isso, tá certo? Tu tem que acompanhar diariamente os indicadores do seu negócio, porque quando a gente perde, vai ficando mais difícil de recuperar, tá? Então, cuida sempre disso, faz análise do seu negócio, faz a gestão da sua empresa e um grande abraço.